E falando do massacre de presos, né? Em Altamira, no Pará, uma tragédia. Foi o maior massacre desde o Carandiru. Foram 62 presos mortos, 58 é, na prisão, 16 deles decapitados. E quatro deles, ontem ou hoje de manhã, foram descobertos os corpos porque eles foram transportados né, para outros presídios, eles estão sendo transportados. Foi uma briga entre facções criminosas que provocou essas mortes todas. É uma briga do Comando Classe A, que é uma organização criminosa ligada ao PCC, é um braço do PCC lá no norte, e o Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro. PCC de São Paulo, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, todo mundo brigando aí pelo poder no tráfico de drogas. Né? Então, houve esse massacre, e uh, durante esse transporte, quatro presos morreram, estrangulados também. Eram 30 presos, 28 dentro desse carro que eles chamam. Só que não tem cela para todo mundo. Então eles foram juntos, algemados, todo mundo junto ali. Algumas, parece que tem quatro celas só. Então alguns foram dentro da cela e quatro morreram. Que loucura, né? Que Selvageria, né? Que selvageria. E o presidente Jair Bolsonaro, de novo, com uma declaração polêmica, quando questionado, e aí, presidente, é dever do Estado zelar pela vida dessas pessoas? Porque aqui, que a gente saiba, não temos ainda pena de morte. O presidente... Eu vou achar o que ele disse pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham pergunta para as vítimas dos que morreram o que, que eles acham pergunta para as vítimas depois eu respondo como dizendo assim o problema não é comigo é sim a gente tem que se diferenciar dos bandidos entende bandido é selvagem o governo não pode ser selvagem também o governo não pode dar de mãos com relação a isso como dar de mãos com relação a possíveis garimpeiros que invadiram terra indígena? O que, que você está fazendo? Você está falando para a galera, ó, liberou, entra e mata. Podem se matar, que eu estou achando é bom. Isso é se nivelar por baixo. O Estado brasileiro não pode agir assim. Essas pessoas estão lá para serem recuperadas, é para isso que tem a cadeia. Porque se não for para isso, realmente não justifica a gente ficar pagando o que a gente paga por preso. E a solução fácil é, ah, então mata todo mundo. Mas será que isso é concebível? Até porque muitos dos que estavam nesse presídio que morreram não tinham nem sido condenados ainda. Estavam esperando o julgamento. Você sabe como é que é nesse país pobre Pobre, que roubou uma manteiga, vai pra cadeia, não é pra delegacia, vai pra cadeia, fica com bandidão, não tem advogado e espera três anos pra ir a julgamento. Porque ele roubou uma manteiga. E eu não tô dizendo que todo mundo é santo. Eu não tô dizendo, aliás, é meio que óbvio que 16 pessoas decapitadas mostra que tem uns animais ali dentro. Agora, animais têm que ser trancafiados. É isso. Então, falar que, olha, não tô nem aí, não é bem assim. Tem gente que nem condenada era ainda. Tava esperando o julgamento. Podia ter inocente ali no meio. Mas quem se importa, né? Um pobre desgraçado perrapado. <risos> quem é que vai reclamar da vida dele? Não é verdade, meu amor? Não é? Até acontecer com você. Com um parente seu, com um amigo seu, com um conhecido. A gente vai deixando essas coisas, arbitrariedades e abusos acontecerem até um dia que chega perto de você. Aí eu quero ver o que, que você acha.